<laughs> ah! I've seen hot tubs before, but this is ridiculous. I <laughs> cute outfit. Who doesn't know? Just kidding. You can save her in Atari Jungle Hunt, just like the arcade classic. Ah! Fight man eating crocodiles. <gasps> Dodge deadly boulders. Oh, wouldn't you rather order out? Uh -uh. Outsmart hungry headhunters. I know a great little Italian place. <laughs> Bye, Jungle Hunt. Please. Hurry. Yeah. Jungle Hunt, from Atari! Saudação, internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos. Hoje nós vamos jogar um dos melhores jogos do Atari: Jungle Hunt! <risos> <risos> Pronto! Esse jogo é incrível! Esse jogo foi um dos primeiros a introduzir o sistema de Parallax, que é quando dois objetos se movem em tempos diferentes, dando noção de profundidade. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer que eu traga mais jogos de Atari pro canal? Então, não esqueça do like, hein? É muito importante! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Opa, cuidado com os aerolitos. Eu já joguei a versão de arcade, se você quiser comparar, é só conferir a playlist correspondente que vai estar tá aqui no card. E agora o nativo. Uga-buga, uga-uga. Uga-buga, uga-uga. Uga-buga, uga-uga. Uga-buga, uga-uga. E é isso aí. Conseguimos.